Hoje eu tô aqui de volta para, com mais um tutorial de Minecraft, né? Com a no, continuando nossa série de Minecraft Tutoriais Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês como fazer uma máquina geradora de cobblestone Ou pedra, como você quiser chamar Então, bora pro vídeo, deixa o like se você quer mais vídeos assim como esse Então, é... É mais um tutorial daqueles, né? E se você não viu o tutorial dessa... não liguem pra isso aqui, isso aqui era só um negócio que eu tava testando para mais tutoriais. É... eu tô dando spoiler, meu Deus do céu, Gabriel, silêncio, sem spoiler. Se você não viu é, esse Minecraft tutorial de como... o primeiro, né, claro, o segundo, sei lá, o primeiro original. É, de como fazer uma passagem secreta Aqui com itens Aqui no Minecraft Corre lá pra ver então é, é, é Porque tá muito legal Então bora lá galerinha Deixa eu só Colocar, o que eu tô fazendo Tô estralando minha boca, eu sempre tenho o costume de estralar minhas bo Minha boca, é falar minhas boca é, Então bora lá Quais itens você vai precisar para essa máquina Uma máquina Um pouquinho Máquina, sim, vamos considerar Que isso aqui não é máquina Bom, já enrolei demais, então bora pro vídeo Bom, você vai precisar de Do bloco da sua preferência Mas eu preferi Stonebricks Ou pedra Eu não sei como fala isso aqui em português Eu não lembro Eu não lembro A tradução tá aparecendo aí pra vocês é, Coloca aí, editor, a tradução é... Então bora lá Você vai precisar de de pedra, de sua preferência, de água, de, com certeza, dessas coisas, de lava, de, de um baú e de vários droppers, porque, ou funis, não, não é dropper, é hopper, eu confundi com dropper, não é dropper. Então, bora lá, você vai fazer aqui a... Eu não vou fazer definitivamente igual Vou fazer parecido o que eu mesmo criei eu não definir a largura Vem aqui, vem aqui Deixa eu só combinar aqui, mais ou menos aqui Aí você Deixa esse espaço aqui Meu Deus, deixa esse espaço aí Pra gente colocar um negócio aí Vamos lá, agora você Coloca mais um bloco aqui Mais um não, vários, né Uma camada de blocos Agora você vai colocar um bloco de apoio aqui, quebra o bloco de apoio, você vem puxando ele assim, arruteando a, como é mesmo, a nossa, nossa, nossa farm de pedra, vamos chamar assim, ah não, não é assim não, pera aí, calma Gabriel, é assim ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem, vem, aí você vem puxando, ai ah, não, não embaixo, meu Deus, o Minecraft tá todo lagado, não... Se vai dando lag aí é porque meu Minecraft tá bugando mesmo. É, aí você vem aqui, eu tô falando muito, é... Quebra... Na entrada, dois blocos, aí você vai quebrando aqui, ó. Pra ficar os hoppers ou funil, como você quiser chamar. É, então bora lá. Nesses primeiros blocos você vai colocar o baú... Um baú normal um baú duplo eu aconselho você a colocar um baú duplo porque vai ser muita pedra com certeza muita pedra você vem aqui em cima se você tiver no computador você aperta shift coloca ou não você aperta nesse botãozinho do meio onde está os botões para os botões para fazer como é mesmo para não de pular os de se movimentar e você vem puxando aqui conectado naquele funil Pera aí, deixa eu subir aqui. Sobe, Gabriel. Vai, aí, the Drift, Shift. Aí você vem aqui, pronto. Aí agora é só... Pera aí. Quebra esses blocos aqui. Esses daqui, porque eu esqueci disso, desse detalhe. Que é... a é minha primeira máquina. Não, minha segunda. Não, tirando de redstone. Vamos aqui em cima, aqui embaixo. Eu tô, eu tô, tô, tô todo confuso. Você vem aqui e fez isso aqui pra ficar bonitinho. E também pra não vazar água, né? Porque senão vai ficar muito feio vazando água. Aqui, deixa esses outros aí. Depois você faz isso. Se você quiser, eu vou deixar só isso aqui mesmo, só pro decoração mesmo. Aí você vem aqui dentro, coloca aqui. Esses dois blocos vai ser água. Esse de um vai ser o de... O... Não, não é bloco, Gabriel. Meu Deus. Coloca água, coloca água. Vai água, vai água, vai... Nossa, palavra estranha. Vai água. Não, não é tão estranho, meu Deus do céu Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Coloca a lava aqui Vai Olha, já tá se formando E nossa farm está pronta Agora você vem aqui no survival Deixa eu colocar aqui no survival Vou Colocar no survival Aí você pega a sua picareta que você tiver aí você vai quebrando Aí do jeito que sair aí Vai dar bom Ó, oh, vamos lá, vamos ver eu, eu tô com 64 pedras Vamos ver aqui quanto eu vou ficar Tô com 64 pedras Vai, vai, vai, vai Não, sério, é muita pedra pra você quebrar Se você fizer isso, você vai ter Tipo, eu vou dar um exemplo aqui Você vai fazer um castelo Minecraft Faz uma farm de pedra Porque um castelo só é Um castelo medieval só é bonito com pedra, né? Então faz essa farm no seu mundo, né? Eu aconselho você fazer Tô com um aqui, uma, né? Uma pedra. Então, ó, tô quebrando, quebrando, quebrando. Aí vai, ó, ainda tem aquelas outras ali. Você vai quebrando. Os sunis vão trazendo para o baú. E olha o tanto que já tem no baú. Olha aqui. 33 pedras. Isso é muito eficiente. Sério, galera. Se você continuar fazendo isso, você vai construir um mundo de pedra. Porque... Não, assim não exagera, Gabriel, porque assim você tem que ficar quebrando direto, direto. Vai, vai, vai, Tô três pedras aqui no meu inventário. Então você vai, vai, você vai quebrando, quebrando, quebrando até você não ter mais. É porque você vai se encher de pedra. Sinceramente, você vai se encher de pedra. Porque é muita pedra. Tirando as que já estão caindo aqui, né, porque... Algumas caem errado, mas é só você vir aqui... Shift se você tiver no computador Ou esse negócio eu já expliquei Aí você vem aqui, pega os itens Pega os itens e sai daqui e, olha, eu tô com oito. Vamos ver quanto é que eu vou ficar. Olha que consegui um pack e 20 de pedras. Viu como é muito eficiente, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, inscreva no canal e lembrando... Mas, Gabriel, eu acho que eu já vi essa pedra em algum canto. Eu acho que você já baixou o TikTok já viu ou viu aqui no YouTube. Eu já vi, mas eu não lembro de quem foi a pessoa. Já procurei, não achei. Se você tiver achado, comenta aí o... O nome da pessoa, eu vou procurar o canal e vou deixar os créditos aqui na descrição, porque eu considero que foi eu mesmo que criei, porque eu não lembro de quem foi, se eu vi no YouTube mesmo. Mas, se, espero que vocês tenham gostado, só isso. Mas, mesmo que você não tenha gostado, dê seu feedback, coloca aí se foi bom, se você quer que eu continue com essa série de Minecraft, Tutoriais E também deixe seu like ou Se você não go se você gostou, dê seu like e se você também não gostou, é, dê seu dislike Porque isso vai me ajudar muito a saber Se vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo Ah, e outra coisa Se você quer aproveitar mais conteúdos Eu tô falando demais, eu tô há dois minutos falando sobre essas coisas Se você quer aproveitar muito Demais E tá chovendo Chuva, chuva, chuva Chuva oh, Olha o quanto que eu consegui já e aproveita e me segue lá, olha aí, continua caindo ainda, me segue lá no TikTok pra você aproveitar mais conteúdo sem ser só de Minecraft, ser de outras coisas, de vídeos engraçados, comédia, então me segue lá por favor, eu vou lhe agradecer muito, e aliás, estamos com uma promoção aí de duas semanas que se você me seguir no TikTok semana não toda vez que você me seguir no tiktok eu vou seguir de volta você e estar lhe agradecendo muito e voltar é eita caiu o microfone aqui desculpa aí pela zoada vou compartilhando o seu seu tiktok então ou seu canal tanto vale o que você quiser se você escrever eu compartilho o seu canal a partir de hoje então olha aqui o tanto que eu já consegui sério Consegui muita coisa. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, falou, valeu, fui!